A conectividade está tão presente no campo para os produtores rurais e pensando nisso, a BASF lançou nesse ano o aplicativo BASF Agro para facilitar um pouquinho a vida mais do produtor rural. Me conta um pouquinho, Rafael. Exato. Hoje não vejo a possibilidade de, de se comunicar sem estar é, ligado a um aplicativo, ligado à internet e na palma da mão do produtor. E é nesse sentido que nós lançamos agora, em fevereiro, e estamos trazendo aqui na, na Expo Direto também, um aplicativo que o produtor pode, pode utilizar no seu dia a dia, que é voltado a manejo de doenças, manejo de pragas, manejo de plantas daninhas, para todas as principais culturas que, que ele efetivamente eh, produz ou está envolvido. Ah, além disso, eh, além dessas, dessas dicas sobre essas... essas essas culturas e essas doenças, ali também está os principais produtos que ele pode utilizar para combater essa, essa moléstia, essa, essa praga. E também uh, os nossos distribuidores, que é onde ele vai buscar esse produto. Então ele pode utilizar esse produto offline na, na sua propriedade, se ele tiver alguma dúvida ele busca no aplicativo. O aplicativo já indica para ele qual é o produto e já indica também quais são os distribuidores que ele pode buscar essa, essa solução. A gente entende que a gente fazendo esse tipo de, de solução, esse tipo de aplicativo, o produtor fica muito mais próximo da informação. E produtor bem informado é produtor que tende a errar menos e a produzir mais. Rafael, são dois diferenciais bem importantes para o produtor rural, tanto que o aplicativo é gratuito e ele funciona offline. Como que ele tem acesso às informações offline? Esse é um aplicativo que ele, para baixar, obviamente, ele precisa estar conectado na internet, né? mas após ele estar conectado, uh, uh, tanto o aplicativo Android quanto iOS, ele pode buscar essas informações sem ter acesso à internet. Então, uh, na maioria das, das propriedades dos nossos agricultores, dificilmente ele vai ter acesso a uma boa internet. E nós já pensamos nisso e esse produtor vai conseguir acessar essas informações mesmo sem estar conectado na uh, na internet. Isso facilita bastante o dia a dia dele na propriedade e a busca das soluções. E agora nós estamos na 19 nona edição da Expo, direto com a Trijal, e a BASF presente na feira há muito tempo. O que vocês trouxeram para essa edição, além do aplicativo? A gente trouxe pela primeira vez, né, até porque é um produto de lançamento, mais uma ferramenta que o produtor pode lançar mão para o manejo do complexo de doenças, especialmente de ferrugem, que é o versátilis. Esse é um fungicida que a BASI trouxe esse ano para o mercado, é um fungicida do grupo químico das morfolinas, e é o único produto que existe hoje no mercado que pode ser utilizado quando começa a aparecer a infecção da ferrugem. Então ele tem um poder curativo que no momento que começa a iniciar a ferrugem, na, na lavoura de soja, o produtor que fizer a aplicação desse produto, do, do Versatilis, ele pode ter um controle satisfatório da doença. Onde até então era um momento muito difícil de controlar, a BASF trouxe mais uma ferramenta onde o produtor pode lançar mão dela e ter um bom controle de ferrugem no seu estágio inicial de infecção na planta. Também está acontecendo um bate-papo com pesquisadores, como é que funciona para o visitante que vem aqui no stand da BASF? Nós pensamos inicialmente em convidar esses palestrantes para vir aqui fazer palestra. Aí, depois, na discussão que a gente teve com o pessoal da área técnica, área comercial, enfim, todo, todo o pessoal da base, nós entendemos que o melhor modelo era nós trazer os pesquisadores aqui, mas não termos uma pauta definida. Deixar que essa pauta fosse definida pela necessidade do produtor. Então é exatamente isso que a gente está trazendo aqui. A gente hoje, por exemplo, está com um pesquisador falando sobre doenças da soja, ferrugem, oídio, de FC. A gente tem um produtor específico falando sobre Mufo Branco, que é uma doença que começou a aparecer agora, e um outro, produto, e um outro pesquisador falando sobre buva, que também é uma planta daninha que está aumentando muito. O produtor vai chegar aqui no estande da BASF com a dúvida dele, local, e vai ter uma conversa franca do dia a dia, -dia. Dele, da necessidade dele com o pesquisador. Então não vai ser uma pauta definida, a pauta quem vai, quem vai definir é o produtor com a sua necessidade do campo. Eu conversei com Rafael Marcon, ele é gerente de marketing da BASF. Aline Merladete para o Portal AgroLink.